Assim que as votações foram encerradas, as urnas chegaram à sede do Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba. Jornalistas acompanhavam a apuração das urnas e aguardavam para saber quem seria o novo prefeito de Curitiba. A carreata está chegando. Fica de olho na tela, tá? Pouco antes das seis da tarde, o TRE divulgou a porcentagem de votos, confirmando a vitória de Rafael Greca, do PMN, com 53% dos votos. E nele privou do PSD com 46%. Na chegada de Greca ao TRE, muito empurra empurra. Vamos Muito empurra empurra aqui com a chegada do candidato eleito, o prefeito Rafael Greca chegando aqui, aqui no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, muita muvuca, aqui muito empurra empurra. A imprensa... dentro, é né? mesmo que eu Meu Deus, é uma situação difícil, viu? Meu Deus, cuidado. Quando conseguiu entrar na sede do TRE, o novo prefeito, que cumprimentou aliados, respondeu pergunta dos jornalistas. A Rede Bio News conversou com o GRECA e contou que a população de Curitiba pode esperar para os próximos quatro anos de gestão. Eu eu sim, eu Aí, eu atenção, atenção. Guilherme, estamos aqui com deixa o golpe. Deixa eu falar. Prefeito, 56% dos votos no segundo turno, o que o senhor prefeito deve, essa vitória no, no segundo cara, turno? Eu atribuo a inteligência, a inteligência do povo de Curitiba, que ao fazer a comparação com o meu adversário, escolheu o caminho da experiência, da vontade de fazer, do meu amor irrestrito por Curitiba. Podem esperar de mim o mais entusiasmado trabalho de resgate e recomposição do serviço público municipal. Prefeito, ainda é só dia 1º de janeiro, mas o que o prefeito já tem em mente para o próximo ano já de mandato? A minha ideia é começar a trabalhar com a saúde já e, e fazer uma transição a partir já dessa semana. Porque nós temos muitas emergências, muitas urgências. Vamos, então, paralelamente à existência do governo que está terminando, sem desrespeitá-lo, tentar fazer uma transição. O prefeito vai conseguir uma reintegração do transporte coletivo em Curitiba, prefeito? Eu vou visitar o governador amanhã para fazer a reintegração. Tá certo, prefeito. Parabéns. Lá no começo da minha gestão. Qual é a sua emoção nesse momento? É porque a gente acompanhou a oi, votação hoje e manhã. estava extremamente emocionado e agora com a confirmação da, das urnas. É tá a aí. certeza oi, de que a minha campanha acertou ao ouvir os Não anseios sabe? do povo e ao trabalhar fortemente naquilo que o povo mais queria, que é a atenção com a saúde, com a segurança, com a educação e também foi necessário desconstruiu o meu oponente, que em alguns momentos parecia uma cópia mal feita minha. Eu olhava ele me imitando e não me reconhecia. Eu quero ao vivo para a Globo News. O que o eleitor curitibano, o que a população da cidade pode esperar do senhor? O povo de Curitiba pode esperar de mim um prefeito que não vai dormir, que não vai sossegar. Enquanto não restaurar a qualidade do serviço público municipal. A prioridade é a saúde. Nós já trabalhamos durante a campanha, ao mesmo tempo que fazíamos campanha, conversávamos com médicos, enfermeiras, equipes de saúde, para ter um diagnóstico sempre baseado na realidade. Te como, será, como, será, como será agora o tratamento com o atual prefeito Gustavo Frutti para fazer a transição? Eu vou visitar a sua excelência, vou pedir a ele que me deixe usar o IPUC, que é o lugar onde eu sou funcionário, engenheiro urbanista, me dê um escritório lá para que eu possa trabalhar pela cidade. Se ele não me permitir, eu vou fazer no meu escritório mesmo, mas eu vou começar a trabalhar amanhã. Além surpre... saúde, qual a segunda prioridade? A cidade tem que ser recomposta. Ontem eu fiz uma carreata por 75 bairros e saí como que tivesse entrado numa luta de MMA, saí espancado pelos buracos. Até brinquei que passei cataflã na barriga, então, é porque doía o meu, o meu corpo depois da carreata. Tantos são os buracos das ruas dos bairros de Curitiba. Greca, chamou muito a atenção o número de abstenções, votos brancos e nulos, somando todos esses Não, votos. É nosso dever reencantar essas pessoas com a política. São Crack, órfãos tá da, da, das lá, antigas tá bandeiras lá. que a Lava Jato lá. destruiu, pulverizou agora, agora, e tá são pessoas lá. desiludidas. Mas eu espero fazer um serviço público Lula. transparente, honesto. É, amoroso, muito como, como, preocupado como, que com que as pessoas. Nosso... Usar a verdade por método, a transparência por instrumento e o Papa Francisco por modelo. Exercer a política como uma forma suprema de amor e de caridade, de caridade fraterna. É, eu vou me inspirar muito em sua santidade. Eu quero ser um prefeito muito simples, estar aonde o povo está. Thank you.